Boa noite a todos e todas, estamos aqui com o olho na Mídia Especial, dessa vez o coletivo Comunicação direto de Buenos Aires para o próximo domingo para decidir aí o, uma, uma eleição chave para pro, os horizontes aqui da América do Sul. Eu sou Felipe Bianchi, do Barão de Tararé, do Comunica Sul. À minha esquerda, Vanessa, Oi. que é do Diálogos do Sul e também integra é o nosso coletivo. Rafael Duarte, do Saiba Mais também do Coletivo Comunica Sul, e o grande Caio Teixeira Galdério, escritor, de mão cheia, cronista e também um, um, um guerreiro aí da, da, da Batalha de Ideias aí na América Latina, né cara Com certeza. Então, aqui, para começar a gente separou os principais jornais aqui da Argentina, os impressos, para comentar um pouco como foi o debate eleitoral da noite passada. Né, que aconteceu aqui em Buenos Aires e como ele foi, e como ele foi segundo a mídia, que foram coisas de, distintas. Né. O Clarim, ele dá o destaque de que o Macri foi o dono das iniciativas, como se tivesse colocado o Alberto Fernandes, né, o candidato do campo nacional, democrático popular ali, junto com a Cristina, como vice, nas cordas. E o La Nación destacou o predomínio do, de, do tema da corrupção, um debate hostil com uma inofensiva. acho que podia começar o Caio... Eu assisti o debate todo ontem e foi um debate muito chato, um debate com de um formato muito ruim que não, é, não trouxe nada de novo para o eleitor poder escolher entre os, entre os participantes. Foram eram intervenções de 30 segundos, de um minuto, de, de dois minutos no máximo em que eh, o que mais se falou foram ataques pessoais entre os dois principais, eh, os dois principais candidatos, né, que é o Macri e o, e o Alberto Fernandes, eh, se atacando, com, mas até os ataques foram fracos. Até os ataques foram fracos. Né? E, de modo geral, o debate não disse nada. Todos fizeram repetir um discurso de que ah, a, a, a fome, a fome, preocupados com a fome, todos são preocupados com a fome, todos são preocupados com a roupa corrupção, mas ninguém deu absolutamente nenhuma, é, nenhuma proposta, apresentou nenhuma proposta sobre como resolver esse problema, até porque não tinha tempo, 30 segundos para falar um o livro, uh, né, depois de, de, de atacar o, o outro, não sobra praticamente tempo para fazer nada. O modelo desse debate, inclusive, foi muito criticado aqui na Argentina, o pessoal estava dizendo justamente isso, que ele foi feito para não ter a profundidade né, nas discussões. E apesar é. tá do até né, fruto, eu também fiz pouco confronto entre os candidatos e poucas perguntas, aí, ah, é. O único que foi para o pau mesmo foi o... O Delphine. O Delphine, que, é que, é. que é um liberal mais anti-Sistema, que, que atacou bastante o, o Fernandes. Quando você acha, aí só um comentário. O Fernando tinha dado uma do de página 12, falando sobre esse formato. E aí, assim, tem muita crítica a ele, mas a resposta é, ah, mas foi o formato que todo mundo tocou participar, o formato que todo mundo concordou de fazer. Só que a questão é essa, você tem uma eleição que ocorre a cada quatro anos. E o debate que você tem que é quando a população tem a oportunidade de confrontar, teoricamente, confrontar as opiniões, confrontar as alternativas de país, alternativas para da crise. A Argentina está numa crise tremenda econômica. E quando a população tem essa oportunidade, isso não é dado, isso não é colocado, então você não tem um debate aprofundado sobre a saída econômica. Como pagar o FMI, porque o grande dilema da Argentina hoje é como pagar o FMI, como tirar a população da pobreza, essa população que foi empobrecida durante a gestão marca, como fazer isso? Então, continuando, ninguém sem saber qual o caminho que a direita, a esquerda, ao centro, aos extremos, qual o caminho que se propõe, ninguém sabe, continuou sem saber, porque era essa coisa totalmente plastificada, 30 segundos para um lado, 30 em que ninguém debate profundamente nada, mas é feito para proteger os um candidatos. E nem perguntas, o candidato pergunta, Uma coisa que a gente estava comentando aqui enquanto a gente preparava essa discussão aqui do programa é uma semelhança assim, com o que também foi esse debate eleitoral no Brasil, é. Né, que é a coisa de, de, de esvaziar todo o debate político, programático, as questões mais de fundo mesmo, e trazer para uma questão mais moral, ou seja, a questão de corrupção, a carga que tem a chapa do kirchnerismo, porque a mídia decidiu que o kirchnerismo monopoliza é o inventor e o monopoliza a corrupção argentina. Exato. E ao mesmo tempo trazer para a questão da inseguridade, da criminalidade, da falta de segurança, que todo mundo sabe que, é, que eu acho que desde sempre um discur que o discurso mais fácil é porrada no, no, no bandido. Claro. O Fernandes, inclusive, ele rebateu essa insistência do Macri em querer falar que, ensinar que o cristianismo, não o cristianismo, mas o governo progressistas tem essa coisa dos direitos humanos como uma forma de proteger bandidos, e o Fernando falou que isso não é uma questão de delinquência, é uma questão de desigualdade social. É, isso você combate, é, diminui as desigualdades, etc. E tal. Então, a diferença básica, assim, que eu acho em relação ao Brasil, é que aqui você tem um presidente que, que vai usar esse discurso para defender o quê? para depender quatro anos de, de, de crescimento recorde de desemprego, de uma inflação que está beirando o, o limite e de uma, de uma situação insustentável. Diferente da situação do Bolsonaro, que se apresentou como um candidato de sistema como um candidato que trazia algo assim, diferente com essa coisa de, de ser um militar, de ter uma, uma... essa coisa de estar acima de qualquer suspeita, que é bem diferente do caso do que, inclusive, se for para falar como de corrupção, o Macro poderia, inclusive, ser o objeto da discussão. Porque o escândalo não faltou, né? De Panama Papers, benefícios para para família dele... Mas o ok, que é interessante... Inclusive, o Louberto, o Louberto né? se rebateu com essas acusações. Então, foi uma troca de acusações de corrupção ah, é. entre os dois. É, agora sim, a gente entrou na semana do foi também. Isso conta demais, né? O Clarence, ele divulgou uma pesquisa. ele um milagre de pesquisa na sexta-feira. Em que pegou o resultado dos sete institutos, dos sete institutos de pesquisa daqui, e a, a diferença variava é, é entre 16 pontos e 22, ou seja, a máxima era 22, a mínima 16, que garante a vitória no primeiro turno. E aí, a, a, a, a, no debate de ontem, ele passa a ser oposição, passa a, a atacar desesperadamente o, o que foi o que aconteceu atacar o Fernandes. E a mídia, como a gente estava falando aqui, ela, ela, ela dá essa versão. Né? Ela, ela faz o um papel sereno, faz só pra, só pra uhum. isso, é que seria básico, só para eu poder destacar algumas chamadas aqui do Clarinho. Uhum. Macri colocou o Alberto na defensiva pela corrupção. Uhum. Okay. Alberto Fernandes baixou o tom e apontou que seu rival está passando os remêtes. Incisivo, o presidente Macri apontou uma e outra vez a corrupção que a gente merece. ou seja, só que foram três páginas martelando a questão do, do, de, da, dessa questão da dedução em Kirchner, né? ligando isso. Sendo que, lembrando que a, que a, que a, que a chapa, a chamada fórmula, sequer é uma fórmula kirchnerista, é uma, é uma construção muito mais ampla que, inclusive, é, surpreendeu justamente por ter tirado o cristianismo do, do centro do, da, da chapa. Né? A piscina como vice e o Fernandes, que é um cara que todo mundo sabe, que, que, que tem mais, que além de um for moderado, tem relação, tem uma facilidade para transitar aqui, em, no mercado financeiro, em, em lugares que geralmente tem uma ojeriza ao cristianismo. Então, assim, você vê que o que está aqui no jornal, para quem não viu o debate, está para chamar de ficção, tá, cara? Com certeza, não, totalmente. Inclusive na, na própria, no caso da corrupção, o, o, o Fernandes foi. Um denunciando corrupção do mar, né? da, da família, proteção da família, benefícios com, com, com formações privilegiadas, próprias ações do governo, beneficiando empresas de família, não tem nada, não saiu nada. A Bíblia não divulgou nada dos ataques que o Fernandes. das denúncias que o Fernandes fez. Desculpa, só só fazer duas observações, assim, com, com base no que vocês falaram. A primeira coisa é que.. É... Eles estão tentando, o Macro, ele é o presidente do país, ele é o responsável direto pela crise monstruosa que os argentinos estão vivendo. Mas, essa coisa de fora do sistema, ela está acontecendo de novo. Então, aparece como Fernandes é o representante do kirchnerismo, então ele é responsável pela, como se fosse uma herança maldita, do que, que o Macri recebeu e o Macri não conseguiu reverter. Não, então, ela, o, o Mac não é responsabilizado pela imprensa pelos seus atos, ou seja, pela crise econômica. É tratado como se não fosse ele, como se a culpa fosse o governo anterior. Soma-se a isso, no que o Rafael estava falando, é o seguinte, a chance de ter segundo turno é muito pequena. Por quê? Porque o, o Fernandes, o Alberto Fernandes, ele já teve uma margem muito grande nas eleições primárias. A tendência é essa margem aumentar por muitos fatores. Então, a chance de ter turno é muito pequena. O que, que o Marco fez? Ele está tomando um banho de povo. Ele é um presidente que não sabe do número da pobreza, que não sabe para onde os recursos foram, que não sabe responder nenhuma pauta sobre questão social, sobre moradia, sobre nada. Ele não sabe do que ele está falando. Só que ele agora está tomando esse banho de povo, fez comícios com um monte de gente, tira aquelas fotos muito bonitas. A imprensa destaca absolutamente isso. E aí, uma das matérias do Clarim, a gente está destacando tanto o Clarim, porque é a Globo deles, né? longe o maior jornal que tem aqui. E aí, mais uma que eu peguei aqui na internet, Maurício Macri contou, é, considerou que viu o Alberto Fernandes desencorajado como se não se sentisse ganhador. Qual é o objetivo dessa matéria? Desejo. Como assim? Desejo. Eu, eu, eu olho para você não. e falo assim, nossa, eu achei que o Felipe hoje ia falar qualquer coisa, né? entendeu? Eu desejo todos nossa vida. É, basicamente é uma matéria tá aí, inteira né? baseada no desejo da percepção do macro Só para é. dar o número que você falou, o próprio, próprio Clarim traz no meio do jornal Uma matéria que na verdade é do País Ah não, meio doente, não tem nada a ver com o El País Ele diz, macro necessita 2,5 milhões e de votos para sonhar é. É. É. É. É. com uma registrada Mas a ideia é encorajar as pessoas, tipo sim, a gente vai conseguir, a gente então a intenção do Macro nesse momento nem é ganhar a eleição, é impossível ganhar a eleição. A intenção é forjar o segundo turno para que a vitória do Fernandes não seja tão contundente e para que ele consiga fazer uma oposição e se colocar como nome opositor para na... o futuro, porque a outra discussão é, qual o futuro do Macro? Ele vai para os Estados Unidos? O que ele vai fazer, Pode fazer, fazer ele lá? De <risos> repente... <risos> com a imprensa brasileira, que assim, quando quer derrubar o adversário aí começa a atacar moralmente, a, a, a, a fazer chacota e tal. Se vocês perceberam, eu estava lendo o Clarinho hoje, a, a, a matéria de capa só se refere ao, ao Fernando como o chefe de gabinete. Ele, ele foi chefe de gabinete da... da, da, da, da do Kister, né? Mas assim, foi... É, é, é, é, é, mas você percebe que assim, um chefe de gabinete, que é uma coisa menor, né? É o presidente da República contra o chefe que gabinete, sabe? Então, é, é o Eu tudo. Na última semana. Bom, como, como eles provam, reconheceram 2 milhões de mil. Como mas... a Van destacou, assim, porque a gente está dando aí, fazendo o Clarim, que além de ser o, o, o grande detentor de, de tudo quanto é propriedade de mídia, o Clarim, os, os donos do Clarim chegaram a declarar que, contra os governos que eles, eles praticavam periodismo de Guerra é que é jornalismo de guerra do governo progressista. Ou seja, o que, o que vem por aí com uma vitória do, do campo progressista é um jornalismo de guerra. Então, é por isso que a gente dá esse destaque. Agora, a gente também está aqui com página 12, porque eu acho muito justo destacar ah, é iniciativas de comunicação que não são alinhadas automáticas aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, ao rentismo e às elites locais. E o Página 12, por incrível que pareça, faz bastante crítica ao debate. Golpe é golpe um debate polarizado, mas num formato rígido, dizendo que foram muitas trocas de acusações, pouca discussão, e que o, Macri, o, o pecado do Macri, segundo o Página 12, é ficar dizendo que vai consertar tudo que ele mesmo destruiu, sem dizer como. Não, porque é uma coisa muito um tanto, um tanto complicada. Né? Mas para sair um pouco da questão eleitoral, queria que vocês comentassem aí o que a gente encontrou chegando aqui ligando a televisão sapeando os canais Rafael por favor descreva esse, esse cenário de horror o cenário de horror mesmo é, a televisão daqui né e a gente acompanhando tanto do, do Chile e, e um protesto uma manifestação imensa que teve na frente do um consulado do né, Chile é, o manifestante é o, o... o bandido, o bandido. É, é, o, é o que atacou, a polícia estava ali com uma boazinha parada e os manifestantes foram lá e, e, e arregaçaram a, o, o, a polícia no meio da rua e causaram aquela balbúrdia, para não falar para nossa, muito, muito conhecida. você teve lá nessa né? TV? Você chegou aí? isso? Assim. Estive lá, uh, uh, estive lá de tarde no começo do protesto, né? já tinha uma quantidade de casais, mas não tinha tanta gente. Né? Mas estava uma quantidade nas obras de gente, em um protesto um pacífico, barulhento, bastante barulhento. A, a Malgrindia, inclusive. Né? A moda claro. A, a moda gentil, né? tinha muito né É, é, é. E tinha muita gente chegando. Né? Tinha muita gente. porque os caras aqui na Argentina se usam muito piquete. Então, a, cada movimento social tem o seu piquete, que eles, têm, eles vêm em, em bloco né? para, para as grandes manifestações. Né? E vem fazendo barulho pela rua, tocando bumbos e tal. Então, tinha muito piquete indo para lá. Uh, mas o que se viu, o que se viu na da rede, principalmente a linha argumentativa da, da, uh, dos, dos uh, jornalistas, o né? que pode chamar de jornalista, que eu não chamaria de colega, mas eu não que falar. que falar, né? é, Foi uma linha totalmente absurda, mostrando uh, as manchetes que trocavam, não, é. trocava, não é, violência, violência, caos, é, é, destruição, é. É. não teve isso, ninguém se mostrou. É, também não a, a chamada... chamada... É, questionando ah, se o Nicolás Maduro o é estaria é isso, por trás dos né? levantes do chão é isso, da Maduro é O Maduro estaria por trás, com imagens do Maduro falando qualquer coisa porque, é, Não apareceu que estava falando, mas imagens que ele, ali embaixo o, o, o, desde o Maduro estará por trás dos, dos protestos Mas o que é isso? Eu, eu, eu me que... lembrei, sabe? eu me lembrei assim, A primeira vez que eu fui à Venezuela, nos tempos do Chá assim, Fiquei impressionado com a mídia, porque é um choque para a gente a mídia acordada com o primeiro programa da manhã, o bom dia Venezuela era em todos os canais, era dando palco chave, chamando o chave de bandido, atacando o governo. Qualquer coisa, se aparecesse um cachorro, mordeu alguém na rua, o cachorro era do um chavista que atiçou contra o outro. Né? Era qualquer coisa. Até o último programa da noite era batendo no governo todas, assim, era uma coisa surreal, assim, completamente fora da realidade. E eu tive essa sensação aqui hoje, assistindo a mídia na né, Argentina, tive, tive essa mesma sensação de coisas que isso, os cara que eu, assim. É igual a, a, a, a, a mídia na antiga Venezuela, assim, que ela Acredito que continua assim, sim, continuou esse negócio, né? E a sensação que eu tive foi assim, uma coisa totalmente. É um, é um fake news, Exato. né? Que, sempre começou na, na grande mídia, né? Hoje, nós temos, no Brasil, um país como mais desenvolvidos. <risos> um esquema de analíticos, né? em um encontro a sua Aqui não, aqui ainda é o velho método tradicional da mídia inteira, em próprio. Atacando o tempo inteiro, assim, exageradamente, absurdamente. Ah, o repórter batendo boca para o manifestante ao vivo. Né? Exatamente. A boca. É. Uma coisa que inclusive põe em risco o profissional, mas que se sujeita isso é também, Aparece um repórter da, da TV, da TV de puta direita aqui, com, com, foi atingido por gás pimenta. Quem usa gás pimenta polícia? <risos> os tá, manifestantes de horror, aí né? horas com aquele cara com os olhos apertando os olhos de horror, o teu se vem enxergar. Porque foi de, não dizem quem, quem teoricamente foi de manifestante. Chamo a chamou a atenção da gente na entrevista com o rapaz apagando a fichade. Então é. ficha. assim, comerciantes apagam grafites enquanto ainda estão frescos. É. É. É. Só um comentário que eu queria fazer sobre essa questão do, de colocar a culpa no Maduro. É muito sintomático isso, é uma, é, é, parece louco, mas é, é estratégico, né? Então, você tem Cuba, foi demonizada durante os anos 70, 80, durante toda a ditadura do Polo Sul, período do, da Operação Condor e tal, o grande demônio era o comunismo personificado em Cuba. Então, você tinha que evitar de todo jeito que a cubanização dos nossos países, do, do, nosso mundo, país, do mundo, pronto. Hoje, esse demônio é personificado na Venezuela. Então, na eleição brasileira, a gente viu isso, o Brasil vai virar Venezuela. Tá virando. É, tá virando, virando. enfim. É, na, na, aqui na Argentina, isso também é verdade. Também existe esse discurso de vai virar Venezuela. A Venezuela, por uma... Sei lá. A Venezuela teve muito protesto durante os últimos sete anos, talvez. Mas, neste momento, a Venezuela quase que o único país tranquilo, então a gente não tem protestos na Venezuela. Tem no Chile, tem no Peru, no Equador, a Argentina sempre tem protestos. A Venezuela agora está calma. E aí você pega o Maduro, pega uma fala do Maduro, qualquer coisa, tira do contexto. Então você pensa uma coisa que ele fala e ele fala muita coisa todo dia. Você tira o negócio, tira do contexto e aí você joga como se um presidente pitava completamente sitiado economicamente pelos Estados Unidos, que está isolado politicamente pelos países de direita da região, como se esse cara, que tem tanto problema para resolver o país dele, tivesse tempo, dinheiro, capacidade de ir no Chile atiçar manifestante contra o governo de direita. E no Equador atiçar um governo... Tipo, qual é o objetivo do Maduro? Ou como o Maduro faria isso? Assim, você está esquecendo que eu coloquei ainda está jogando óleo no Nordeste. É, é. Ainda está é. Criminosamente, né? O petróleo é venezuelano. Ah, vamos investigar se é um derramamento criminoso. O que, que o Madu, pelo amor de Deus, como objetivo o cara tem de abrir um barril gigante, um petroleiro de petróleo no Nordeste? No debate ontem, vários momentos, mesmo fora de contexto, o Macri, a Traumatura é um ditador. Aqui era uma ditadura. E, e, e eu, é que eu queria chegar aí, essa aí para a gente voltar para a mídia, nós, temos, nós tivemos o estado, estado de exceção do Lenin Moreno no Equador, agora o um toque de queda, né? esse estado, essa, essa também suspensão dos direitos é. na, no, no Chile. Aqui a gente liga a TV e vê isso. Na Venezuela a gente liga a TV e vê os caras descendo a linha armadura. E para mim, quem é o um ditador? Quem é o um regime autoritário? Esse, esse é um grande absurdo. É um grande absurdo. Porque, primeiro, que é o um conceito do que é democracia. Democracia é votar quatro, a cada quatro meses, você vai lá, vota bem limpinho, bem bonitinho, nunca mais se pronuncia sobre aquilo, deixa o cara fazer o que ele acha que tem que fazer. Então, isso é democracia? Beleza. Agora, a Venezuela, com participação popular, com conselho popular, com esferas de decisão. Sim, sim, com liberdade de, de expressão. Com liberdade de expressão. várias esferas de decisão de onde pôr o dinheiro daquela comunidade, se vai construir uma quadra, se vai fazer uma creche e tal. Isso é ditadura. Um país em que você tem marchas multitudinárias de direita, de esquerda, toda semana lá você tem marchas. E a possibilidade de revogar e mandar de todos os isso é eleitos, de, de, de vereador a prevenção, a, a, a, a, a, a, a, a lei garantir. De... De... De... De... É. é isso, você, você, liga, agora é você, assim. você liga a televisão, <risos> Dizem isso, né? Que é fala assim, se você diz que é a Venezuela é uma ditadura, basta chegar a encarar assim, não com televisão, exatamente, um canal que ditadura que permite que mais da metade dos canais banda, esteja chingalhando com o governo que é todo. Aí você chega aqui, que quantos vocês viram aí, dando ruim, fazendo o quê? O, o que os manifestantes estavam fazendo em prêmio, aprendendo com o do Chico? Mas o um crime da Venezuela, vários, né? Mas um dos que, um dos que é interdoado, é ter minimamente democratizado a mídia, porque não é que fechou a Globo deles, não. Teve a questão da RCTV que é um outro problema que não foi fechamento, foi não renovação da concessão, porque apoiou o movimento golpista que matou pessoas na rua. Você ele devia muito ao democratizado. Exato, então foi uma outra questão, mas não fechou nenhum meio de comunicação porque era contra o governo. Mas o que fez? Chegou lá numa comunidade e deu uma TV comunitária, Caixa TV. Chegou em outra comunidade, entregou outra, outra rádio, entregou, entregou jornal. Então, você tem uma difusão de rádios comunitárias, você tem jornais comunitários e você deu um contraponto. Tem não TV tá aí, pública, tem que ter a muito TV muito público, ah, Tem comidação. a Telesur, a Telesur que rompe cerco midiático no continente. Se você quiser ver o que está acontecendo no Chile, liga a Telesur, muito melhor. É. Bom, acho que é isso. Acho que para começar os nossos trabalhos aqui, todos. Che nós chegamos hoje, o Caio chegou ontem, se não me engano, tá? bom, bom. acho que para começar os trabalhos essa primeira discussão já foi bem Animado. boa. Promete, imagino que, como a gente sabe, os jogos sujos da mídia na última, é sempre na semana da eleição costuma aparecer algum, alguns truques manjados, porém extremamente difíceis de acreditar, repulsivos. E a gente vai estar comentando isso, trazendo aí para vocês. V viemos aqui justamente para isso, porque o Comunicação desde 2012 faz esse esforço de articular jornalistas, comunicadores de meios alternativos do Brasil, e movimentos populares sociais, para poder vir in loco, cobrir né, grandes eventos políticos do continente, sejam processos eleitorais, sejam lutas políticas também. Né. E vamos conversar... contrapor com a verdade. É só pensar, é surrealismo dos meios de comunicação é, tradicionais. reduzir esse bloqueio, né? Reduzir. Acho que a, é, a grande sacada é essa: reduzir esse bloqueio de informação que não chega é, no, no, no Brasil, né? E tal, e a gente tem o papel desde 2002 o papel de papel do Comunicação. Tem é um privilégio, assim, a gente. Legal. Para seguir assim, o comunicação, o site é comunicação.info, no Facebook está como Comunicação. Instagram, comunicação, Sul, colaborativa. Com... comunicação colaborativa e vocês estão ligados aí no, no Barão de Tararé, de Jardim do Sul, saiba mais. Hora do povo, diversos veículos aí que estão repercutindo o nosso trabalho por aqui. Valeu, até, até, gente. até a próxima semana.